Opa, Doni aqui de novo. Você que me ouve e gosta do meu conteúdo já sabe o que fazer, né? Sem enrolação, vamos ao nível 463. O nível 463, conhecido como resíduos de concreto, é uma área árida do tamanho atualmente indeterminado. A dificuldade de sobrevivência é Dead Zone. Olha só o nível Dead Zone aqui no canal. Riscos ambientais estritamente inabitável e infestação de entidades. Os resíduos de concreto, que é o nome dado ao local, assemelha-se às áreas naturalmente secas das frontruns, como desertos ou tundras, com exceção de uma falta de alguma substância mineral além do concreto, branqueado e rachado pelo Sol. O nível tem aproximadamente 40% de gravidade da Terra, semelhante à gravidade encontrada na superfície de Marte. Então é tudo mais leve aqui. Não há ciclo dia e noite. Poeira de concreto ocasionalmente enche o céu, embaçando a atmosfera azul natural do nível. A temperatura do nível permanece em torno de 19 graus. Não existe clima no nível 463, exceto pelo vento forte. Apesar da presença de radiação intensa, a parte eletrônica está operacional nos resíduos de concreto. Sendo o rádio o mais preferido devido à sua confiabilidade e compatibilidade com a entidade 463-B. As bússolas também funcionam como pretendido, embora as entradas aleatórias do nível os tornem inúteis sem um conhecimento prévio do nível. Nenhum líquido, comida ou suprimentos podem ser encontrados aqui. A falta de suprimentos, a presença de entidades hostis e o perigo da radiação ambiental. Tornaram um nível inóspito para a vida orgânica. Então são muitos problemas aqui para você, meu nobre. Estruturas. Estruturas isoladas estão espalhadas pelo nível. Essas estruturas são compostas principalmente por casas, mas também incluem edifícios como galpões, barracos e abrigos sem paredes. A maioria das estruturas estão espaçadas por quilômetros uma das outras, e a maioria pode ser encontrada nas elevações mais baixas do nível. Especialmente nos vales planos entre as colinas. A estrutura da qual qualquer pessoa entra no nível é selecionada aleatoriamente de todos os edifícios presentes no nível. A saída do nível também é aleatória, o que significa que as estruturas de saída geralmente estão a dezenas de quilômetros de distância das entradas do nível. Como resultado, a navegação para a saída do nível, antes de você sucumbir as doenças da radiação ou entidades hostis é quase impossível, sem a ajuda da entidade 463B, que só pode ser contatada via rádio. A torre da rádio. Uma estrutura única aqui é uma estação de rádio, que fica no centro aproximado do nível. A estação é completa com torre metálica e sala de transmissão de concreto, semelhante às outras estruturas do nível 463 o edifício e a torre sofreram erosão embora sua localização no pico de uma colina o tenha salvado da quantidade de danos que outras estruturas semelhantes sofreram Dentro da sala de transmissão há um pequeno microfone montado em cima de uma mesa de metal os fios vão da instalação para as paredes de onde saem do prédio e se conectam com a torre de metal ao lado de fora a torre e o gerador são cercados sem ponto de entrada Ligar o equipamento ativará o gerador fora do prédio Qualquer mensagem transmitida pela torre convocará a entidade 463B A estação de rádio Que guiará os visitantes até a saída do nível No entanto, as instâncias de entidade 463A que Estão próximas o suficiente para ouvir o gerador Também podem ser atraídas para a torre Fechar a porta e se esconder na sala de transmissão, até que a entidade 463B chegue, é a opção mais segura. Radiação O nível 463 é atormentado por uma radiação atualmente não identificada. A radiação tem um efeito esterilizante, capaz de matar os microorganismos dentro de várias horas de exposição. Como resultado, a matéria morta não se decompõe no nível. Organismos vivos submetidos à radiação do nível experimentarão um rápido início de mutações físicas muito mais terríveis do que a radiação de partículas típicas das frontiúrnos. E é a razão para a zona morta do nível. Aqui, até as entidades parecem ser afetadas. Bizarro. Os efeitos de Concrete Holt foram observados da seguinte forma em humano. De 0 a 1 hora sem efeitos perceptíveis de 1 a 24 horas, a pessoa começará a se sentir mal. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, visão turva, dor de cabeça, leve irritação nas articulações e na pele, e dor muscular. Os sintomas aumentam de intensidade ao longo do tempo. De 4 a 5 semanas, as mutações físicas continuam. A busca por comida é agora o único pensamento abrangente. Cinco semanas para mais, a pessoa está totalmente mutada, além do ponto de reconhecimento, e agora é considerada uma instância da Entidade 463-A. A água de amêndoa foi testada contra os efeitos da radiação, presente no nível, mas sem sucesso. Nem se molhar, nem consumir a água de amêndoa pode anular os efeitos causados pela radiação. E as entidades têm alguma? <risos> Os mutantes famintos. Mutantes são entidades hostis e exclusivas de resíduos de concreto. E são ex-organismos vivos que sofreram os efeitos da exposição à radiação do nível 463. Eles são as instâncias de entidade 463A, que se transformaram, infelizmente, nessas criaturas inumanas. Entidade Alma. Alma é uma entidade não agressiva cujo papel nos desertos de concreto parecem ser o de guiar os andarilos até as saídas do nível. Eles são extremamente bem informados sobre o nível em que habitam e sem falhas levaram todas as pessoas que encontraram para a saída do nível. Entradas e Saídas Entradas As entradas para o nível 463 assumem a forma de batentes de concreto sem portas e podem ser encontradas em qualquer nível cujo design imita áreas industriais, como túneis de manutenção, fábrica ou bunkers. Passar por esses batentes levarão a pessoa ou grupo ao nível 463, fora de uma estrutura aleatória. Saídas A tentativa de retornar ao nível original da pessoa ou grupo, não é possível voltando pelo batente da estrutura em que chegaram. Qualquer pessoa ou grupo que chegue ao nível, juntos, deve encontrar outra estrutura que contenha seu batente de saída específico. As saídas levam a outros níveis aleatórios que cumprem os requisitos de entrada para os batentes das portas, ou seja, um nível com um aspecto industrial, sendo muito raramente o nível de entrada. Devido à restrição de tempo de uma semana causada pela radiação do nível e a presença de entidades hostis, é recomendado encontrar a torre de rádio no topo da colina no centro do nível. Pois a entidade 463-B pode ser convocada para esse local para orientar os visitantes à sua saída. É, é um belo deserto, só que perigoso. Bom gente, de verdade espero que tenham gostado do vídeo, o nível foi esse, e agora eu vou responder algumas perguntas de vocês, deixadas na comunidade, então bora lá. O João Sparks perguntou se eu sabia que as entidades das Blackhomons na verdade são meus pastas de São Paulo. Ô João, boa, não entendi, mas assim, eu não moro em São Paulo, então as entidades são entidades mesmo, tamo junto. O Sannis perguntou onde eu tirei a ideia do canal e qual a minha crepe pasta favorita sem ser backgrounds. Cara, boa pergunta essa. Bom, deixa eu contar o início do canal. Pra quem chegou depois, eu criei com meu nome pessoal e tem até minha foto, mano. Pensava em postar vídeo de curiosidade e algo assim, mas um certo dia eu simplesmente caí no mundo das backrooms E me interessei e comecei os conteúdos. E tamo aí, né? Acho que estou satisfeito com o canal porque não é muito antigo o canal, podem verem aí no sobre. Então só agradeço também a vocês que chegaram aqui. E apoiam e gostam disso, né, que eu faço. E a Crepe Passa, no caso. Quanto a Crepe Passa que curto, hum... Eu curto a do Trevor Henderson, na moral. Mais do que o SCP, mano. Muito da hora. E acho que ele tem um potencial muito grande de expandir sua história. Salve, Aldranic. Salve, salve. O que me perguntou qual é o meu top 5 de níveis das backgrounds. Bom, eu fiquei em dúvida se seria os 5 níveis que eu queria ir, ou 5 níveis que eu acho brabo. Vou pelos que acho top. Que seria o corpo, sua vida. Isso é muito bom e simples. Mas te dá uma chance de fugir e ao mesmo tempo te coloca numa posição de perigo extremo. E tem que reagir, né? Mas sem explicar, meu top 5 é o level corpo, sua vida. Level 48. O The Hub, o nível 3999, e não podia faltar o lobby, né? O nível 0. Acho que é isso. Al que deixa aqui também o seu top 5 que eu quero saber, mano. Bora pra próxima. O Y me perguntou bastante coisa. Bora ver isso. Me perguntou qual é a entidade favorita, se me inspirei em algum canal. E se sou do lado Partidoys ou Poopers. Wikidota ou Fandom <risos> e o nível 14 da Fandom ou Wikidota. Ah, meu Deus, bora lá. A entidade que curto muito é os Smilers, não sei porquê, mas é isso. Mas não que outras entidades não sejam tão aterrorizantes quanto, né? Tipo os Party girls, né? É até f... são bizarro. E se me inspirei em algum canal? Bom, eu diria que não. Eu vi sim alguns vídeos de Backrooms no início. É, cheguei até a me inspirar um pouco, mas eu apenas quistei meu próprio canal, mano, de Backrooms. Mas depois de um passar de tempo eu conheci o Brogly. Daí o cara me mostrou muita coisa, né, das Black é, E eu não vou responder se sou parte pul ou Pulpers pra não dividir opiniões aí. Quanto ao nível 14 da wikidot e acho que o 14 da Floresta é uma armadilha feita lá, né? Acho não, tenho quase certeza. Já o da Fandle é um hospital, né? Militar, acho. Mas de fato, se fosse pra ir em um dos dois, eu acho que ia no hospital mesmo. <risos> O Yami perguntou, minha crepe pasta favorita, seria Black Rooms e Trevor Henderson atualmente. O DJ perguntou, quais níveis dos escritos que mais curto? Cara, são muitas criações lá, todas são dignas. Mas assim, vou citar três, o nível 187 em Jardim de Portas. O nível 421, Estação da Noite, que eu acho que eu coloquei até na votação aqui. porque acho que eu provavelmente vou fazer no futuro. E o nível 532, o fim do mundo que eu já fiz até um vídeo aqui. Mas curto muito os outros que até pretendo puxar pro canal, cara. Bora lá no Discord dar uma força pros cara. E vocês, qual os favoritos? Deixa aqui nos comentários para eu ver qual vocês pedem tanto. O senhor Patolino perguntou onde eu tirei o nome, como sabe tanto de backrooms e se gosto de passos. Bom, eu sei muito de Backrooms porque sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. <risos> Parei. Se for o nome do canal, eu vi alguns misters que tinham canais e... Simplesmente pus meu nome, porque... É um nome difícil de ter, mas tem também, né, Donnie então, tal. Mas acho que ficou top. É... E sim, gosto de patos, mano. Uma pena eu não ter uma fazenda gigante com patos. Adoraria sair no quintal e ver aqueles patos fazendo. Quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá. <risos> Vamos pra última. O Mimic já me mandou essa pergunta top: se posso gravar um vídeo de apeurofobia? a apeurofobia. E se vou gravar com outro youtuber de back Bom, Mimic: o da gameplay, acho que vai ter que esperar um pouco, porque eu tô sem equipamento. Mas queria muito gravar até com os inscritos, mano, no Roblox. Fiz algumas participações com youtubers aí, mas atualmente, sem ideia se farei algum collab atualmente. Por enquanto, sigo solo trazendo o meu conteúdo, né, aqui, nos vídeos. Bom, espero ter respondido todas. Valeu, pelas perguntas e até a próxima.